Bom, o que caracteriza a família, acredito ser os valores, a proteção, obediência, respeito, amor, a gratidão e o exemplo, né? Acredito que a família é o alicerce, a base, então. E a minha família tem muito essa coisa de união, de um compreender o outro. Não é o pai, a mãe e eu. Somos nós, sabe? Quando tem um problema, é nós enfrentando esse problema. E como irmã, em relação a todos, o sentimento e os gestos são basicamente o que minha família me ensina. A boa conduta, o respeito, a solidariedade e... O tão falado, eu acho, no grupo de jovens, espírito cristão, né? Doar-se um pouquinho pro próximo não é demais, sabe? Tipo, que graça teria viver só tu no mundo? E o grupo de jovens em que eu participo, a Perseverança, me mostrou isso, sabe? Me mostrou o quanto é bom... Ter alguém pra tu compartilhar as experiências, as risadas, os abraços, as brincadeiras, tudo, sabe? E ter aquilo de tu ouvir e ser ouvido. Ter aquela cooperação de todos e eu acho que isso é muito bacana.